Com música já era feita nos bairros há mais de 10 anos, e as pessoas, se viessem aqui de mundo ouvissem a mesma música, iam dizer: é pá, eu não consigo ouvir isso. Mas, como está num contexto em que eles percebem, muito mais facilmente aceitam. Londres, Paris, Marseille, Nice, Suíça, Luxemburgo. E foi assim que a cena explodiu, meu. A minha que no sonar, eu toquei no Muma. Uma Mabuco foi tocar o barbicano. Depois vens para o, para o teu bairro, normal. Yeah. Hey, Barbican, welcome to Maguero. Hey. Welcome to Maguero. É noite. Estão à espera dos papéis para a da Guiné? Mas já está a esperar há muito tempo. 21 anos. É bom, desculpa. Se calhar eu, cinco anos atrás, pensava o que é que eu sou? Sou Santo Tomé, sou português. E esta música fez-me perceber quem é que eu era. Eu sei quem sou, sou português, sou um afro-português, faço esta música. Falou o mais importante. Não foi o pessoal da editora a falar, não foram um os jornais a falar. O que é que falou? A música.